Não. Fala, fala. Caralho! Quem ah. nunca sei chegar no topo primeiro. The top. Ixi, o você tá ganhando, Pedro The top. Ah, hehe, <risos> tu é novo. <laughs> eu vou matar o cara dois eu jago, melhor nove. Oh, a estratégia. Espera, faz molotov, cara. Matei um. Bora, bora. Faz Matei no dois. Bora, bora, mano. Faz molotov no Forest. Gente. Não tem Forest, não, cara. Não tem Forest. Cuidado, Se tivesse. No... Passou um. Agora. Agora faz no mercado, mercado, mercado. Agora faz no mercado. mercado. fora. é só fora? É tudo fora O Rojo fica aqui na base Deixa a gente jogar, pelo amor de Deus Tá bom Você é bom pro nosso, Rojo. 4, Rojo. 4.